Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um seminário do DAN, da UNB, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, em modalidade virtual, dadas as situações atuais de pandemia. Enquanto a sala vai enchendo, peço aqueles que nos assistem que, por favor, coloquem seu nome e sua filiação institucional no chat do Facebook ou do YouTube para ir vendo que, quem é que nos acompanha. Aqui eu vou... se apresenta o professor Stephen Bens do nosso departamento. Como você está, Stephen? O professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira também, do nosso departamento, presente. Vou dar ao redor de cinco minutos, antes de explicar a dinâmica do, do seminário, principalmente da interação e das perguntas. É, também aqui, está aqui o professor Enio Barreto, o professor Bruno Bruner Titonelli, do nosso departamento. Renato, mas não vejo sua afiliação institucional, que nos acompanha aqui pelo YouTube, por favor. Jade Fernandes, da Ciências Sociais, da UNB. O professor Daniel Simeão, entrando na sala. Bem-vindo, Daniel. Yves Serafim, aluno de doutorado do Dami. Ou a professora Marisa Peirano, boa tarde. Muito obrigado por comparecer ao seminário. Renato, da UNB. Boa tarde, Renato. Thiago de Aragão, doutorando do PPGAS, do UNB. Rafael Lins, boa tarde. A professora Cristine Chaves. Boa tarde, Cristine. as pessoas que vão entrando, por favor, digitem seu nome nos comentários e sua afiliação institucional para para saber quem nos acompanha nesta sala virtual. Marília Caetano Moraes, boa tarde. Por favor, coloquem também a filiação institucional. Tem Dani, que nos vê pelo Facebook, não, não consigo ver o nome completo, mas bem-vindo, ou bem-vinda. Carmen Hessel, aluna da Antropologia da UNB, boa tarde. Mais um minutinho e darei início à, à explicação da dinâmica do seminário. Nos acompanha Sofia Escarta, doutoranda do, da UNB, João Humberto Zago, o professor Guilherme Sano, seu colega, salve Guilherme. Nelson Gomide, boa tarde, Franklin de Paula Júnior, mestrando se ama a professora Kelly Silva, nos acompanha pelo Facebook, Oi Kelly, Ana Cristina Barbosa, bom, são, temos 31 pessoas nos assistindo pelo YouTube e 5 pelo Facebook, então vou dar início a este Seminário do Dan. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos e eh, explicar a dinâmica do seminário. Como eh, é um seminário em modalidade virtual, é possível que eventualmente tenhamos algum problema com a conexão, para isso solicito um pouco de paciência caso tenha algum problema técnico desse tipo. Eh, no nosso... Neste seminário, convidamos o professor Piero Lerner, da Universidade Federal de São Carlos. Eu apresentarei ele em breve. E antes, eh, explicarei a dinâmica das perguntas. O seminário deve durar ao redor de uma hora e depois disso abriremos um espaço para um debate. As pessoas vão ou podem nos perguntar por meio do WhatsApp, num número de telefone que vai aparecer na tela e podem enviar suas perguntas de duas formas, ou por áudio ou por vídeo. Esses áudios e vídeos não devem ter uma duração maior do um minuto e meio, dois minutos no máximo. É, pra, pra, eles precisam de é, é. certo tratamento técnico para ir ao ar, então, é, peço que enviem as perguntas bem no comecinho da abertura da sessão de perguntas para conseguir processar todas e para ir ao ar. A ideia é juntar eh, ao redor de três perguntas e fazer várias rodadas. Então, envie um pedido pelo WhatsApp, de, de vídeo ou de áudio, com suas perguntas, ou existe também a possibilidade de entrar ao vivo e fazer a pergunta ao vivo. Nesse caso, eh, devem enviar uma mensagem para o WhatsApp e nossa equipe técnica colocará no ar a pessoa ao vivo. Uma vez feita a pergunta, a pessoa é retirada da, da, da do estúdio e escuta a resposta. Não, não, infelizmente, o formato não permite a discussão de vai e volta. Né? É, quero agradecer especialmente a nosso Laboratório de Imagens, Registros e Interações Sociais, IRIS, coordenado pelos professores Daniel Simeão e Carlos Auchuk, que fazem possível esta transmissão, e a nossos técnicos André Muniz Leão e Luciana Menescal, que fazem todo o trabalho possível para é, estarmos aqui ao vivo. Então, é uma, uma questão que esqueci de comentar com as perguntas é que devem colocar no WhatsApp seu nome e sua filiação institucional. É importante para poder introduzir as perguntas. Bom, no final da palestra, eu relembrarei de novo esta dinâmica para dar um tempo também para processar as perguntas. Então, passemos agora ao nosso convidado de hoje. É com muito prazer que temos o professor Piero Leine, professor titular da Universidade Federal de São Carlos. O professor Piero é doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e... É, Trabalha na Universidade Federal de São Carlos desde 1998, onde recentemente tem se tornado professor titular. Suas pesquisas principais estão na área da antropologia da guerra, dos militares e do Estado, atuando principalmente nos seguintes temas, hierarquia, individualismo, Estado, guerra e militares. Desde 2013, também realiza pesquisa no Alto Rio Negro sobre hierarquia em sistemas tucano. Recentemente, lançou o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida pela editora Alameda, neste ano, 2020. Então, o professor Piero vai nos apresentar seu seminário intitulado Militares e Operações Psicológicas no Brasil, Etnografia em um campo de dissonância cognitiva. Muito obrigado, Piero. Bom, é, primeiro, eu queria agradecer muito... É, a UNB, ao Departamento de Antropologia, a Luiz, o gentil convite, aos colegas e as colegas que estão aí acompanhando, os amigos e amigas de longa data, né, que eu tenho aí na UNB, né, pessoas que eu tenho muito carinho. É, muito da, da, desse convite, né, eu acho que se deve a, a essa grande interrogação é, sobre o momento político atual, né, e a essa esse conceito, né, que é um conceito bastante controverso, né, e que eu de certa maneira usei uh, para fazer essa minha tese de titular, que é o conceito de guerra híbrida, uh, que eu já desde já vou adiantar está uh, uh, muito longe de ser um consenso até meu a respeito, enfim, se ele é uma, uma, uma, se ele tem a potência suficiente para explicar tantos elementos que se encadearam né, no, no panorama político brasileiro recente, né? Talvez desde, sei lá, eu uh, da década passada, né? Enfim, que explica tantos movimentos que ocorreram aí, né, Mas uh, de todo jeito, eu acho que eu vou tentar pelo menos aqui explicar o porquê que eu resolvi usar ele, né? Uh, e por que que eu estou falando também uh, nessa ideia de uma pesquisa etnográfica num ambiente de dissonância cognitiva, enfim, porque tudo isso faz mais ou menos parte uh, uh, de uma de uma junção, né? Entre o que a gente pode chamar, sei lá eu de métodos militares, ou coisas que estão, vamos dizer assim, imbricadas em teorias nativas dos militares, né, junto com a própria experiência etnográfica que eu tive com eles ao longo de quase três décadas. Né. Enfim, essa história toda que terminou na tese de titular, que eu defendi é, em dezembro do ano passado né, que se chama então o Brasil no espectro de uma guerra híbrida no fundo vamos dizer assim é o, e que virou esse livro né, é o resultado assim de um tempo de serviço né acumulado de experiências etnográficas algumas que deram certo outras não né, e que ocorreram desde fins de 1991 que foi quando eu comecei a fazer um projeto né, é, para estudar militares, eu não tinha familiaridade nenhuma é, com esse tema, foi uma sugestão da minha então orientadora, Maria Lúcia Montes, é, que faleceu recentemente, é, é, e que era uma pessoa que, nessa época, nos anos 90, ela era uma pessoa que tinha vindo da filosofia, depois para a ciência política e depois finalmente para a antropologia, com uma bagagem, com uma uma série de, de, de teses, especialmente sobre Gramsci, Maquiavel, e nos anos 90 ela tinha sido convidada a lecionar ou dar um curso para militares, um curso de altíssimos estudos que tinha dentro do exército, justamente sobre Gramsci e Maquiavel. Né? É, essa era uma época que eles estavam começando a procurar as pessoas da universidade, enfim, eu vou contextualizar isso um pouco é, é, na minha fala, mas ela encasquetou que alguém precisava estudar aquela tribo lá, né? a tribo dos militares. E Então, fizemos um projeto, eu tinha só o interesse em fazer alguma coisa, é, que pegasse é, por uma ótica né, que não era comum na ciência política de então, né, que atrelava muitos militares à história deles é, a partir dos golpes sucessivos que eles deram ao longo da história republicana. Né. Meu problema era outro, era ver como o entendimento deles como grupo, né, e não como talvez representantes de outros grupos sociais, como, por exemplo, existiam nessas teses da ciência política, né? representantes da, das classes médias, ou então como atores que eram é, é, fantoches de elites, ou se eles agiam como um partido, etc. E tal. Eu queria ver o que na dinâmica interna da vida militar né, levava eles a se considerar enquanto um grupo, um grupo autônomo, um grupo com uma identidade própria. Né? Eu tinha escolhido naquela época a história da questão amazônica é, é, é, para como entrada para entender o mundo militar, porque a gente estava ali muito perto da Eco 92 e eu não sei quantos de vocês se lembram disso, mas naquele contexto né, começava a surgir essa, essa teoria dentro da caserna, de que existiria uma cobiça internacional pela Amazônia. Isso, na verdade, já tinha surgido faz tempo, mas eles tinham reavivado esse negócio que estava mais ou menos latente e colocado isso no centro das preocupações militares, porque foi um reflexo do fim da Guerra Fria, da Guerra Fria, né, quando eles tiveram a percepção de que, no fim das contas, a adesão aos Estados Unidos eh, nos anos 60 não, não tinha se traduzido em grandes vantagens para o Brasil no cenário geopolítico internacional. E a história toda da Amazônia vinha a reboque de uma de uma teoria que, enfim, a gente tinha uma espécie de grande vazio demográfico lá com riquezas... Eh, é, incomensuráveis, né? O, de onde você tira até uma coisa muito mitológica da ideia de um Eldorado ali que deveria ser explorado e que haveria uma cobiça das grandes é, nações em relação é, à Amazônia. Eles reinventam toda a história do exército a partir disso. Né? Eles, por exemplo, refazem é, uma história heroica militar, né? dizendo, por exemplo, que a fundação do Brasil e do próprio exército tinha se dado em Guararapes, porque aí juntava né, as três raças na né, expulsão de um inimigo mais poderoso, que era o holandês, que cobiçava o nosso uh, território, e ali se fundava a nação brasileira, né, quer dizer, juntava um monte de coisas ali. Né. Isso foi uma criação super posteriori bem da década de 90, e eu acompanhei esse negócio ali em processo, né? Bom, é, o fato é que a Maria Lúcia, é, que foi a minha orientadora em, por algumas vias, então é, me colocou dentro é, de um lugar é, do Exército que foi a Escola de Comando é, Estado Maior é, do Exército, que é, vamos dizer assim, hoje em dia esse lugar é, é, é o equivalente aos nossos programas de pós-graduação, onde os militares ali passam por um enorme filtro, né? É, e e os, os alunos, na condição de majores do exército, vão obter ali é, o seu grau, hoje de mestre ou doutor lá dentro, mas naquela época era com uma monografia que habilitava eles a comandar depois no estatuto de generais nem todos que passavam por ali iam virar generais mas para virar general você tinha que necessariamente passar por lá e eu caí numa posição mais ou menos equivalente é, é, a deles lá que era o que é de um aluno de pós-graduação e eu caí então vamos dizer assim na na mão né, de coronéis é, é, instrutores Desses alunos ali, que me adotaram como uma espécie de orientando. Né? É, enfim, eu vou, na, eu vou continuar essa história daqui a pouco, mas a ideia toda é que, enfim, esses coronéis é, dessa época eram coronéis que eu tenho a impressão que se formaram na Academia Militar das Agulhas Negras entre fins dos anos 60 e começo dos anos 70. É, por exemplo, a, genera, a geração do general Heleno. E aqui, então, era coronel Helena E alguns pequenos uh, uh, grupos, enfim, meio que cuidaram de mim uh, uh, nessa época. Né? E, desde então, foram uma série de, de, de, de pesquisas que eu realizei e que eu não realizei. Né? Por exemplo, meu intuito naquela época era ir para a Amazônia, eu não consegui. Né? Uh, fiquei dois anos eh, frequentando a escola de comando, eh, depois fui parar em outros lugares, e depois tive relações intermitentes eh, eh, eh, com militares aqui e ali, às vezes encontrava eles em congressos, às vezes encontrava eles em, em, em âmbitos privados, eh, enfim, sempre uns poucos, né, que eram enfim, selecionados para cuidar é, desse antropólogo que estava querendo entender como esses nativos é, pensaram. E o fato é que hoje, depois de somar tudo isso, né, eu acabei chegando num momento em que eu percebi que muito dessas experiências etnográficas que eu tive com ele refletem também um tanto de uma relação geral que existe entre ciências sociais e militares. E aí eu não falo só da experiência brasileira, mas eu posso falar de experiências outras também, como a que ficou mais evidente é, de uns anos para cá, pelo menos dos anos 2000 para cá, né, foi uma discussão bastante é, falada, pelo menos nos Estados Unidos, que foi essa relação entre antropólogos e militares, entre antropólogos e pentágono, né, serviços de inteligência é, é, americanos. É, dito isso, né, eu queria pular né, para esse momento atual, né, eu falei dessa geração de militares que me recebeu lá, porque ela coincide justamente é, com militares que hoje estão em posições é, é, muito estratégicas né, no governo. Né? Assim, eu conheci, na época em que eles eram coronéis, né, é, militares que estão no governo, ou que apoiam o governo, ou que estão é, numa espécie de, de, sei lá, backstage, né, é, do governo, ou que apadrinharam pessoas que estão no governo, ou que tiveram posições-chave é, é, na chegada do, do, do Bolsonaro é, ao poder. Enfim, algumas dessas pessoas é, eu conheci mais proximamente, outras não. Né? Mas o que aconteceu é que, é, no momento atual, quando começou a crise de 2016, né, provocada é, pelo processo de impeachment. Né, o que aconteceu é que eu comecei a ter demandas, né, de pessoas próximas, como a própria Maria Lúcia, então, que começaram a me perguntar, final de contas, qual era dos militares, né, nessa época, 2015 e 2016. E eu já tinha tomado uma decisão. É, enfim, pessoal, que eu, eu, eu tinha desistido de, de, de tratar de militares. né Eu fui para São Gabriel da Cachoeira em 2013 e, e foi assim o último contato que eu tive com militares lá, eu passei um semestre ali e me interessei muito mais uh, em pesquisar a hierarquia tucano, tive grandes interlocutores tucano lá, esses que o Luiz é, conhece é, tão bem, a gente até se conheceu, né, Luiz? Muito mais nesse âmbito, né? Conversando sobre parentesco, uhum. e tal. Mas enfim, em 2016 puxaram o meu pé de novo é, para esse ob objeto, né? E, e eu, nessa conversa, fui introduzido a um grupo é, de pessoas, né? Que um pequeno núcleo de pessoas que estava discutindo esse assunto é, e que foram mais ou menos se aglutinando em torno de um advogado que mora na Suíça hoje, é, que, cujo pseudônimo é Romulus Mai, depois formou o Duplexpresso, que é um, um, um site, enfim, é, uma, uma como, como eu Assim, trato como uma espécie de central de contra-efetuação da guerra híbrida. Hoje ele uhum. junta um monte de, de, de pessoas ali é, é, em análises é, políticas, enfim. É, mas era um grupo pequeno nessa época. E eu, como primeira providência, falei assim: ah, Deixa eu ver aí o que, que as pessoas que eu conhecia lá atrás estão pensando sobre o cenário atual, porque, assim, é, foi uma coisa que eu tinha perdido o contato, e eu decidi é, é, xeretar né, na rede, né, no Facebook e tal, vamos ver aí o que, que, o, que o Coronel X, Y, Z, o que, que eles estão falando desse negócio todo. E o primeiro que eu pesquisei, que foi um dos sujeitos que teve contato mais intensivo comigo, eu descobri que ele estava falando constantemente do tema da tal da guerra híbrida e que ele começou a falar isso por volta de 2015 e falando numa perspectiva ali como se o Brasil tivesse imerso dentro de uma guerra híbrida ele começa a falar essas coisas desde 2014 2015 mas aí eu comecei a perceber a uh, uh, nos textos dele, nas coisas que ele estava é, é, falando, né, que já existia todo um material né, preparatório, vamos dizer assim, para a ideia de guerra híbrida que ele vai, vamos dizer assim, é, é, colocar de maneira muito taxativa ali nas coisas que ele escreve e que é um material que passou a circular e passou a ser distribuído entre militares. Ou seja, o que eu percebi, eu percebi que esse sujeito estava formulando a ideia de guerra híbrida para dentro do exército. Isso estava espalhando, inclusive, para as outras forças, para marinha, para aeronáutica, que de repente começavam a falar em guerra híbrida, tal qual esse general depois ele virou um general de quatro estrelas, estava eh, falando. Ou seja, eu não fui levado à guerra híbrida pela hipótese que algumas pessoas, algumas pouquíssimas pessoas, começaram a, a ventilar aqui no Brasil a partir de 2015, 2016, ou talvez um pouquinho antes, quando elas analisaram né, ou constataram aquela ideia de que 2013, os movimentos de 2013, as tais jornadas de junho, foram uma revolução colorida. Por quê? Porque a partir de 2015 começou a se associar às as revoluções coloridas, é, às tais guerras híbridas. Mas o conceito é muito mais complexo é, do que isso. Isso é um lado, né, é uma interpretação de como as as guerras híbridas são realizadas, né? Então o que eu comecei a ver é que os militares que eu conhecia, é, entre eles esse aí, fizeram uma espécie de upgrade com a guerra híbrida. Né? Foi uma espécie de atualização de software, né? com coisas que eles estavam falando há 30 anos, né? Inclusive falavam é, bastante na época eu ia fazer pesquisa lá no começo dos anos 90, que eram o quê? A incompetência das elites brasileiras para gerir é, é, a política nacional, que as elites brasileiras não conseguiam tocar à frente um projeto é, de país, que isso só podia ser realizado por, por instituições que tinham organicidade, tais como o próprio exército, ou seja, esse era um assunto que se falava é, em 1992, viu, o pouquíssimo tempo da redemocratização, eles já estavam dizendo isso. Que mais? Eles falavam de um anticomunismo da perspectiva de um anticomunismo, né? não de um anticomunismo, mas sob a perspectiva de um anticomunismo, uh, uh, da ideia de que existiria ainda uma espécie de conspiração comunista, uh, uh, uh, tentando chegar ao poder uh, no Brasil. Falavam isso lá atrás, continuaram falando esse negócio. Né? Mas agora tudo numa espécie de nova roupagem. E falavam muito de Amazônia também, como uma espécie de fator de vulnerabilidade é, é, para o Brasil, de ataque à soberania nacional, etc. Só que juntavam, plasmavam todo esse negócio aí nessa tal dessa teoria é, é, da guerra híbrida. Né? Que, assim, muito é, grosseiramente, esquematicamente falando aqui, era a ideia de que enfim, o movimento comunista internacional ressurgir aqui numa roupagem é, disfarçada né é, atuando através é, é, de especialmente das esquerdas da, do, do governo do PT do, dos quilombolas dos índios dos gays é, enfim, faziam tudo para instituir um comunismo 2.0 que no fim das contas tava sendo de longe ali é, realizado a partir de um plano de atores que estavam tentando romper a hegemonia global é, do ocidente, né, basicamente Rússia e China, né, e eles ficavam sempre com os com, com cabelos arrepiados de ver como o Brasil estava vulnerável a esses ataques todos, e que eram ataques ou uma guerra híbrida que estava sendo conduzida pelo próprio núcleo de governo petista. Ou seja, verificavam que, por exemplo, que o PT, nessas alturas tinha como grande projeto dividir as forças armadas e quebrar a espinha dorsal é, da nação. Isso está lá colocado desde 2014, pelo menos está lá em texto. Enfim, é documento, não é nada sigiloso né eles publicaram essas coisas e o que que eu comecei a perceber né, nessa época é, as discussões iam voltavam eu comecei é, a reparar ao longo pelo menos já depois do impeachment passou ano de 2017 entra é, ano em 2018 eu percebi é, que os métodos em que a arquitetura dessa argumentação toda eram fabricadas e eram muito familiares e eles foram percebidos né a partir de discursos que realmente tinham ressonância no passado né e que estavam sendo de alguma cor, de algumas maneiras replicados pelo entorno político do bolsonaro né e foi nesse momento né, que eu me deparei com algo que me chamou muito a atenção, é, que é um vídeo né, que foi postado pelo Carlos, Bosto, pelo Carlos Bolsonaro, é, o, que ele é, não sei qual zero que ele é, enfim, é, filho do Bolsonaro, foi postado em 29 de novembro de 2014, que é um vídeo do Bolsonaro fazendo campanha política dentro da banca. Da Academia Militar das Agulhas Negras. É, eu trouxe esse vídeo para cá, se dá, você pode mostrar? Tem. Vamos <risos> mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso é a vida pela parte dela. E vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada mais eu terei a satisfação e um dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso. tem tudo aqui, tá está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília. Mas apanho tá, de bandidos. E a coisa de bandido é motivo de orgulho e de glória. Okay? Vamos continuar assim. Okay? Vejam bem, isso é dentro da academia militar, ele fez isso em 14, 15, 16, 17, 18, repetiu. É, ou seja, ele fez com autorização do comando da academia e do comando do exército, debaixo do nariz do ministro da defesa, isso estava acontecendo. Então, o que, que eu percebi? Que me foi é, o um momento de tomada de consciência é, de uma de uma situação que me era muito familiar pela experiência etnográfica, que é o fato de que eles sempre os militares nessa época, né, não sei se vocês se lembram, é, General Vilas Boas, sobretudo, sempre fazendo um discurso é, dizendo que, enfim, o as instituições militares eram instituições legalistas que se, tinham se afastado da política os militares estavam recolhidos à caserna. No entanto, para dentro, a campanha estava comendo solta. É. Ou seja, era um discurso para fora de uma maneira, para dentro de outra. E eu sabia que isso era assim desde os anos 90. Por quê? Desde os anos 90, eu via, por exemplo, eh, eh, os generais esvaziando, por exemplo, as manifestações públicas a respeito do 31 de março, mais para dentro, é, dando combustível é, para o discurso de vitória da Revolução, estou usando os termos nativos, vitória da Revolução de 31 de março, né, é, alimentando é, a ideia de um anticomunismo, uh, enfim, que era super uh, presente uh, desde então. Né. Isso me era particularmente uh, sensível, né, porque... Durante o, o, o processo etnográfico mais intenso que eu tive ali, nos anos 90, sempre teve um padrão de relação é, comigo, né? Onde sempre é, é, eram, vamos dizer assim, designados para estar junto, mais perto de mim, dois militares. Era um padrão sempre único. Os dois militares sempre atuavam em dupla, fazendo um padrão que é conhecido, né? de longa data dos manuais de operações psicológicas militares, que é o padrão good cop, bad cop. Sempre um militar mais é, é, durão, que me sacaneava o tempo inteiro, que, que me desafiava, e outro que suavizava, dizia para ele, não, não é bem assim, vamos ajudar, etc. E, tal. e me induzia justamente a um ambiente é, constante de erro, de tropeços, de falhas, é, é, enfim, é, de, de, de paranoia, de, de perda de, de sentido em relação ao que eu estava fazendo. Né? Minha etnografia foi marcada é, por esses processos. Né? É, e isso é uma coisa que eu até descrevia ao longo de alguns textos que eu falei sobre etnografia eh, com militares, dizendo que uma das um dos principais elementos que eles produziam era a ideia de causar erros nos seus interlocutores propositais e induzir aos próprios interlocutores a culpa eh, de determinada eh, situação. Então, por exemplo, o que que acontecia? Eles diziam, por exemplo, que tinha um determinado encontro, me faziam, sei lá, eu pegar um trem lá no Rio de Janeiro e até Deodoro, lá na Vila Militar e tal, eu, lá, eu falava assim, falando, não, nunca ninguém marcou nada com você, você tá louco. É enfim, você não tem prova, você está delirando, isso não existe e tal. Aí depois eu voltava e o outro dizia, não, mas ele, na verdade, quis te eu falei que era tal, mas não e tal. Aí esse marcava um negócio e lá errava. Aí eles invertiam a posição de quem era o bom uh, policial e o mau policial. E o que, que aconteceu? Esse protocolo foi largamente usado na campanha do Bolsonaro é quando eu comecei a falar eu tô vendo coisa de manual de operações psicológicas acontecendo na minha frente foi quando eu comecei é, é então a levar mais a sério que é essa história é, da guerra híbrida que eu estava falando e entender esse negócio é, é, conceitualmente né é, da onde vem de que se trata é, por que, que eles estão usando isso, qual é a intenção e, afinal, isso é ou não aplicável, então, é, à realidade brasileira. Esse negócio da guerra híbrida ele é um conceito, como eu disse, assim, muito cheio de tentáculos, né? está muito longe de ser é, um consenso aí entre, os, entre os analistas é, de defesa, e analistas uh, militares. Né? Ele, na verdade, assim, começa mesmo uh, em meados dos anos 2000. Né? Eu acho que tem um texto ali, que é um ponto de partida, uh, que foi escrito uh, pelo Jim Mattis, uh, não sei se vocês uh, se lembram quem é, quem é ele, né? foi secretário de defesa uh, do Trump, até outro dia, né? E um outro sujeito que também era um coronel é, americano chamado Frank Hoffman, eles em 2005 escrevem um paper, né? Chamado The Rise of Hybrid Warfare. Né? Esse, o o, o Mattis tem uma, uma trajetória interessante. Foi um sujeito que super atuou, né? Lá no Oriente Médio, ele Uh, o apelido, para vocês terem noção dele, o nome de guerra dele era Caos, né? Monge do Caos, ou esse apelido de Mad Dog que deram para ele depois. Uh, uh, uh, uh, eu acho que ele não gostava muito, de um apelido uh, de fora. Mas eu já conhecia esse Matis de longa data. Por quê? Porque lá por volta de 2007, 2008 né, tendo esgotado as minhas pesquisas ali etnográficas e depois que a gente entra naquela, naquela fase de um certo lindo é, é, antropológico caiu no meu colo numa reunião da Associação Brasileira dos Estudos de Defesa é, vieram me perguntar se eu conhecia é, uma nova teoria que estava aparecendo dentro do, do, do Pentágono, que tinha sido elaborada por um antropólogo que eles iam usar aquele negócio, é, é, fazer um deployment desse negócio lá no Iraque e no Afeganistão. E isso me causou um enorme interesse, e eu fui atrás é, desse negócio, que foi essa... Essa teoria, que na verdade virou um, um manual de operações lá, que é o Field Manual 324, se não me engano, dos fuzileiros navais americanos, né que é o manual de contra-insurgência que eles usaram lá uh, no Iraque, que foi produzido basicamente pelo, por um general que ficou muito conhecido lá, que se chama David Patreus. Né, que era um, um sujeito que também assumiu a cena pública é, é, de maneira muito preeminente, pelo Joe Mattis, Jim Mattis, né? é, mas que teve o dedo de um tenente coronel australiano chamado David Kilpullen, que tinha feito uma tese em ciência política, mas que era inteira, baseado, é, no método etnográfico e era uma tese sobre movimentos insurgentes na Indonésia. Né? Ah, ah, e esse que o Kuren, junto com o Patreus eles se associaram uma da hora a uma antropóloga norte-americana que era casada com um sujeito que circulava entre as altas rodas é, é, do Pentágono que é essa moça que escreveu esse livro, Montgomery McShade, né, é, que era uma moça que tinha feito uma tese sobre o Ira né, nos anos 90, mas ela foi, vamos dizer assim, é, é, a, a primeira a sintetizar coisas que eles viam desde os anos 40, desde a segunda... É, Guerra, né? Quando muitos antropólogos trabalharam na máquina de guerra americana, e ela falou assim: não, vamos refazer essa coisa toda que começa lá é, é, com a Ruth Benedict, enfim, Margaret Mead, com principalmente, né? E vamos aí é, elaborar um, um plano de ação onde a gente vai refazer toda a estratégia de contra-insurgência no Oriente Médio, no Iraque e no Afeganistão. E eles elaboram esse, esse plano, né, essa coisa que está nesse manual, né, que são os chamados, de, é, é o HTS, Human Terrain Systems, né, que é o quê? Qual é a ideia, basicamente? Estou falando muito esquematicamente aqui. A ideia é que, o novo padrão de guerra não dizia mais respeito, né, ao terreno, né, propriamente dito, é, e as movimentações como se como elas existiam, por exemplo, na guerra convencional, onde você tinha que pensar a geografia, geopolítica, o terreno, a topografia, etc. E tal, é, para mover suas tropas. O que interessava agora, o principal, o principal terreno de atuação, era o humano, o terreno humano. Então, pensar a ideia de, de pessoa humana mesmo, como o terreno a ser conquistado. E eles fizeram o quê? Bom, bora começar a constituir times é, onde cada batalhão ativo no Iraque e no Afeganistão vão ter um antropólogo ali na linha de frente, que vai fazer o quê? uma etnografia dos lugares e produzir uma espécie de divide e impera né, nas aldeias né? a ideia é que você é, poderia conquistando o terreno humano poupar as forças é, contra insurgentes de usar o fogo né ou seja de fazer o que uma guerra onde você desarme o inimigo muito antes desse inimigo ter vontade de produzir a contra-reação é, ao seu processo de ocupação lá e eu pesquisei esse negócio aí né durante os anos de 2007 até mais ou menos sei lá eu 2012 2013 em 2014 eles fecharam esse programa do HTS porque o que que aconteceu os militares americanos viram que compensava muito mais eles formarem os próprios antropólogos do que Pagarem um salário de 300 mil dólares anuais para quem saía das universidades americanas, né? E depois ia lá é, para o Oriente Médio e sofria críticas, como teve um monte lá da American Anthropological Association, né? O Silence, inclusive, foi é, é, é um que juntou um grupo ali é, é, é, contra isso. Ele foi um, um militante muito ativo. É, contra isso mas enfim um monte de coisas começaram a aparecer né do, do uso desses antropólogos né ao longo do tempo né e dessas relações né perigosas dessas ligações perigosas aí entre cientistas sociais é, e militares esse tinha sido um tema então que me interessou eu fui fazer um pos-doc lá em Portugal entre 2007 e 2008 e passei algum tempo é, no Instituto de Defesa Nacional lá Portugal é da OTAN e lá tinha uma uma secretária muito simpática que começou a me dar um monte de testes que eram o quê? manuais de operações psicológicas e que diziam respeito a esse tipo de emprego né E o que acontece o Metz e esse sujeito o Hoffman né eles lá por uh, 2005 assim por meados dos anos 2000 quer dizer, na mesma época em que eles estavam constituindo uma doutrina de contra insurgência eles começam a fabricar esse conceito de guerra híbrida lá né o isso fica uh, enfim nesse texto de 2005 deles né a ideia de que a guerra híbrida era uma espécie de fusão de um monte de tipos de guerras diferentes tradicionais irregulares enfim que juntavam elementos que colocavam por exemplo a guerra num estado mais ou menos cinzento entre guerra e paz não existia muito uma linha de descontinuidade né? tal como era por exemplo colocado nos pressupostos iluministas lá desde o Clausewitz né? que pressupõe essa ideia separação entre guerra e política e da política como um fator de limitação é, é, da guerra, né? meio que respondendo ao Hobbes, aí, né? o Clausewitz é, fala isso. Né? E, em 2007, esse Frank Hoffman, que acho que era um tenente coronel, ou coronel da Força Aérea Americana, faz um texto, que é uma espécie de position paper, né? é, um texto seminal ali, é, pegando sobretudo o caso é, israelense né, onde ele firma né, esse conceito chamado de guerra híbrida pensando o quê? que agora existe uma nova forma de guerra em que a guerra juntava atores estatais e não estatais legais e ilegais e que sobretudo ela é, é, é, voltava a um plano né, de indistinção entre civis e militares, guerra e paz, onde você começava de novo a falar na ideia de uma guerra total. Ou seja, de uma guerra que não distingue mais, ou não tem mais separação com o plano é, da política. Quer dizer, o, o, a chave, o padrão ali que eles pensam é o, é o sul do Líbano. Por quê? Porque os israelenses já estavam falando nessas coisas há algum tempo, né, pensando nessa arquitetura é, é, da guerra, né, pensando na experiência deles lá é, em Hebron, né, que eles falavam em faixa cinzenta, na ideia de legalidade e ilegalidade e tal. E vejam, olha só, o que, que eles estavam começando a ler nos anos 2000, os militares israelenses, para falar da guerra deles. Estavam falando Deleuze falando em guerra rizomática, estavam falando lá em linha de fuga nesses negócios, quer dizer, um negócio que eles estavam aplicando lá, ultra-sofisticado, né, e o que acontece? Essa é uma discussão que está longe de ser consensual, né, Na, no Pentágono, mas que, de certa maneira, ela se encaixa muito bem para pensar a história da guerra ao terror, desde 2001, porque eles estavam, fundamentalmente, preocupados e falam assim, bom como que a gente vai lutar aqui como que a gente vai fazer uma contraofensiva a esses atores não estatais né e falando muito na na união por exemplo de de, de, de em elementos polimórficos né por exemplo entre o tribal e o high tech falando em guerras primitivas eu falei opa ó, de novo nós antropólogos aí essa literatura é, voltando à tona e tal em 2014 eles já fazem um upgrade desse negócio mais ou menos em 14 para falar por exemplo da ação da rússia no entorno é, geopolítico dela lá, Ucrânia Georgia e e, e, e na crimeia né e eles associam por exemplo aquela história dos little green men né? como é, como, como agentes soviéticos, né, que agiam numa espécie de proxy war, né, mas disfarçados ali, essa ideia de uma guerra por procuração, de disfarce, de camuflagem, de indistinção entre civil e militar, de quebra de regras eh, da guerra, vem à tona, e os russos respondem. Né? Eles lá na academia russa começam a pensar também a ideia de guerra híbrida, mas aí acusando o lado oposto os Estados Unidos estarem promovendo as tais revoluções coloridas mundo afora, né? Como é, estratégias de guerra indireta, né? É, como estratégias dissimuladas de guerra, onde os Estados Unidos estariam ativando agentes para fazer o quê? Uma guerra psicológica que eles chamavam de guerra psicológica de espectro total baseado em coisas que estavam na literatura e na doutrina americana, entendeu onde eles faziam o quê? Basicamente fritavam os neurônios, né, de uma determinada população até chegar à desmobilização, né, de países que eram particularmente interessantes para a geopolítica russa e diziam: os americanos estão agindo lá. Por exemplo, estavam pensando na Síria, esse negócio. Enfim, essas coisas. E essa história da guerra psicológica de espectro total é particularmente interessante porque ela mobiliza um sujeito que foi durante um bom tempo um outsider da Força Aérea Americana, mas era um engenheiro uh, uh, aeronáutico, um militar americano, tido como genial, que se chama uh, John Boyd. Esse é um cara essencial para a gente entender... Uh, todos os passos da, da, enfim, da, da, da coisa da guerra é, americana a partir dos anos 90 pelo menos né da estratégia que os americanos usaram desde a guerra da primeira guerra é, do Golfo né. o Boyd né, ele sai da força aérea e se enterra num apartamento e vai começar a estudar um monte de coisas entre essas coisas, ele vai estudar intensivamente antropologia. E quem que ele vai estudar? Ele vai estudar, sobretudo, o Bateson. Ele vai estudar, é, particularmente, né, é, três conceitos do Bateson que são essenciais numa coisa que ele vai aplicar e que depois vai virar uma doutrina norte-americana. Que são os conceitos de sismogênese, o conceito de feedback, Específico de feedback positivo, e o conceito de duplo vínculo. Né? Qual é a ideia do Boyd? Ele faz um negócio que é um negócio absolutamente impressionante. É um slide, é um gráfico que ele faz. Esse gráfico que ele faz é um o gráfico, é um gráfico talvez mais citado é, no universo militar. Então É um gráfico que diz muito a respeito. Ele sintetiza um monte de coisa que ele. Elabora uma teoria que é o tal Odalup. Né? Se puder pôr aí esse gráfico do Odalup, eu agradeço. Qual é o ponto? Ele diz o seguinte, o essencial é, é, é, de uma guerra, e ele vai se basear aí, é, não precisam pôr os slides que eu coloquei, é a ideia é, é, de manobra, e velocidade, que ele vai pegar lá das Blitzkriegs, uh, da Blitzkrieg alemã, uh, da Segunda Guerra, mais a ideia do Ludendorff de guerra total, né, da ideia de uma dimensão total uh, da guerra, né, ele diz, bom, a Blitzkrieg, com os ataques em pinça dela, né, que é aquele ataque que ocorre em ferradura, né, uma força ataca, né, e você faz o quê? Faz um movimento em pinça, né, que pega o inimigo pela retaguarda como se você tivesse na defensiva você age no centro de gravidade da força é, é, inimiga né? com surpresa é, velocidade e um grau é, de brutalidade né? você chega onde a desmoralização e a desorganização do inimigo o Dalupe é o que é a percepção de que você consegue interferir nos processos cognitivos do inimigo, e você vai conseguir, agindo como numa Blitzkrieg, é, operar na consciência desse inimigo. Fazendo o quê? Ele alterar a sua percepção, e a partir disso você induz ele a trabalhar para você. E isso é o quê? uma mega operação psicológica que vai possibilitar uma espécie de abordagem indireta da guerra então que qual é a ideia é que você faça o inimigo trabalhar para você né fazendo o que você frita o neurônio é, do sujeito você desorganiza a percepção dele totalmente e ele vai começar a responder em termos de feedback atuando exatamente em um processo de sismogênese com aquilo que você quer, ou seja, numa resposta que é controlada em relação aos seus atos, de modo que você sempre vai estar um passo à frente, você vai estar em vantagem em relação a ele. Ora, esses processos, né, de guerra psicológica, eles enfim, são apropriados, a leitura do Boyd vira uma espécie de super mainstream em vários uh, lugares, e isso vira manual mesmo. Né? Eu tenho a impressão, tudo que eu conversei com militares, né mas recentemente eles falam o seguinte, olha, é, é, esses manuais, a Opsia, aí são uma teoria Boydiana da guerra escrita, né? embora o Boyd faça tudo isso nesse negocinho aqui, e baseado no quê? No Bateson, né? no nosso Bateson, né? é uma coisa que me deixou, sim, absolutamente chocado de ver como, né? é, é, involuntariamente, inclusive, porque eu duvido que quando o Bateson fez o Naven, ele estava pensando em uma uma teoria aplicada é, aos militares, enfim, teve gente que depois disse que sim, né enfim, o Bateson tinha essa, essa coisa, na Segunda Guerra ele não conseguiu se alistar é, é, na Inglaterra, mas ele foi para os Estados Unidos e serviu na OSS lá, né? Enfim, depois virou a CIA, né? Ele foi, fez parte do programa da CIA lá no, no, no começo, está bem documentado, né? É, mas seja como for, essas coisas acabam virando manuais, virando doutrinas, virando etc. E o que que acontece? De repente a gente vê militares brasileiros adequando esse negócio à estratégia deles aqui. Então, o que eu fui perceber, é, já mais ou menos para encaminhar para um, um, um fim aqui da exposição, é que eles estavam, pelo menos desde 2010, produzindo uma série de reorientações, é, vamos dizer assim, da doutrina é, é, militar para a força terrestre que ia ser aplicada nos próximos 30 anos né? e um dos, dos vamos dizer assim dos principais protagonistas desse processo foi o general Vilas é, boas e que sob muitos aspectos eles começaram a partir de 2014 montar a campanha eleitoral utilizando o bolsonaro como uma espécie de procurador de uma de um consórcio de militares que decidiu definitivamente empregar estratégias de operações psicológicas para conseguir chegar ao poder. Enfim, o que a minha tese, que depois virou o um livro, a tese de, de titular faz, é tentar, em alguma medida, além de mostrar essas teorias todas, como elas foram pensadas, é, é, é, enfim, seus problemas com antropologia, como que etnograficamente eu cheguei é, a esse negócio, foi mostrar, enfim, como eles ativaram um processo de sismogênese em relação é, ao governo Dilma e começaram a produzir uma guerra híbrida interna. Quer dizer, diferente dos casos que são explicados, tanto pelo, pelos russos quanto pelos americanos, o modelo, o laboratório de guerra híbrida no Brasil, segue alguma coisa que é completamente diferente dos padrões que eram pensados pelas teorias, tanto americanas quanto as russas. É o quê? ela sai do próprio núcleo do Estado. Eles fazem um processo, que é um processo de duplo vínculo, né ou de double bind lá do Bates, o índice sismogênese para dentro também eles ativam isso numa série de redes e a partir de 2014 essa campanha que a gente vê o bolsonaro na mão e que ninguém deu bola para isso veja bem ninguém deu bola a gente tinha é ministros da defesa que ninguém deu bola para esse negócio o que que eles fazem eles começam a produzir em série uma uma quantidade inacreditável de ações políticas em várias frentes, no legislativo e, principalmente, no judiciário, principalmente no âmbito do TRF4. Por quê? Porque boa parte também desse grupo de militares é um grupo de militares que passou ali pelo Comando Militar do Sul São da Uxa São do Sul são tal e eles fazem o que começa um mega processo de articulação onde eles começam a mandar é, juízes procuradores etc para dentro das escolas militares Então hoje em dia não é raro vocês verem o que procurador-juiz publicando é, textos sobre guerra híbrida sobre guerra irregular sobre é, guerra não linear, sobre esses conceitos, é, atuando como professores eméritos de escola de comando, você pensa, o que juiz, procurador, etc., está falando é, é, é, desses negócios? Bom, aí a gente vê que o negócio, a partir de 2014, não foi brincadeira. Então, na minha hipótese, né, só para finalizar aqui, é, enfim o Bolsonaro é o que eles chamam de cabeça de ponte, entendeu? eles mandam ele ali no front, entendeu? ele causa um processo de dissonância e eles operam é, por trás toda uma série de dissonâncias que seguem esse padrão good cop, bad cop, podem perceber como sempre tudo é feito e volta atrás na campanha eleitoral ele dizia uma coisa o Mourão diz dizia e isso ocorre hoje assim olha é coisa de manual mesmo. Então, é nesse sentido que eu desenvolvi a minha análise. É óbvio que ela não consegue explicar todos os movimentos que aconteceram no Brasil desde 2013, está muito longe disso e nem a é minha pretensão. Mas quando a gente olha para dentro desses nativos, a gente percebe que eles estavam sim, se movimentando e se movimentando a partir desse conceito, que é o conceito de guerra híbrida, que acaba virando uma espécie de profecia autorealizável. Então, eles pegam uma coisa que é conceitual e vão hipostasiar ela, transformaram esse troço numa espécie de realidade concreta. E que a gente está vendo isso claramente cada dia mais. Sei lá, em 2018, eu falei: o Bolsonaro vai ganhar esse negócio e vai um governo que vai ser um governo militar, dito e feito. Hoje em dia, está cada vez mais claro isso. Né? Mas, mesmo assim, eu posso dizer que a imprensa reluta bastante em dar. Uh, vamos dizer, aos militares o protagonismo que eles merecem. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Né? Eu queria falar, sobretudo, um pouco aqui desse espelho entre a minha experiência etnográfica e essa coisa conceitual maluca, e como isso foi sendo, foi, foi, enfim, uh, uh, foi, eu fui realizando o download né, desse script aí para chegar mais ou menos onde eu cheguei uh, agora, em 2019, 2020. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de estar podendo falar aqui né, com vocês. Muitíssimo obrigado, Pedro, pela pela impressionante explicação. Realmente bom. Eu acho que há muitas coisas para pensar, né? E antes de entrar então na sessão de comentários e de perguntas Vou explicar de novo a dinâmica, mas antes quero convidá-los para que se inscrevam nos canais do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, os canais que temos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, por favor, curtam nossos canais e inscrevam-se. É, bom, para a dinâmica dos, das perguntas, temos três modalidades, todas elas operam pelo WhatsApp. É, a, a modalidade de áudio e vídeo, as pessoas gravam um áudio ou um vídeo com sua pergunta, primeiro colocando seu nome e sua filiação institucional para saber quem está fazendo a pergunta e envia para o WhatsApp sua questão no número que está aparecendo na tela neste momento. É, a equipe técnica precisa de um tempo para processar... a, a o áudio e o vídeo, que ser colocado ao ar. Então, por isso, eu pediria que as pessoas que têm perguntas ou comentários façam isso agora mesmo, nesses neste, primeiros minutos, para nós termos o tempo de processar as perguntas. Então, enviem sua pergunta por áudio ou por vídeo nesse número de WhatsApp. A outra modalidade é a modalidade ao vivo. A gente pode convidar ao estúdio a pessoa que tem a pergunta, mas ela deve se inscrever no mesmo número de WhatsApp falando que quer entrar ao vivo e fazer a pergunta se apresentando do, do mesmo modo, nome e filiação institucional. Para ser colocado ar, então, o então, a equipe técnica também vai precisar de alguns minutos. Então, é, para dar um pouco de, de espaço e tempo, até as primeiras perguntas já em áudio, eu vou começar com uma pergunta. Fiquei com muitas perguntas, na verdade, porque realmente é um olhar totalmente diferente da situação atual e acho que ela também permite ver a situação global do do mesmo modo, né? É como se o mundo estivesse sendo vítima ou vários países destas destas guerras híbridas. Então e, e, inclusive, a, a eleição do Trump nos Estados Unidos seria produto também de uma, de uma guerra híbrida. Essa é uma pergunta. E que haveria no fundo disso? Assim, não é só a dominação norte-americana, que quer estar em todas as partes, mas tem a Rússia, tem a China também, como peças muito importantes, a, a este tipo de, de situações. Eu, eu queria escutar sua versão global disto e talvez algumas derivações latino-americanas, porque me lembra muito as coisas que estão acontecendo em Colômbia, que o exército colombiano muito chegou no exército brasileiro, é, o exército norte-americano, os manuais, tem o comando sul, onde os generais colombianos e brasileiros parecem que são é, mandados por generais mesmo norte-americanos, então... É, acho que é uma coisa enorme que está aqui atrás. Eu queria escutar sua sua versão mais ampla dessa situação. Bom, eu diria assim, num plano mais radical, assim, se a gente for pegar essa coisa de um, de um conceito radical de guerra híbrida, a ideia é que... Enfim, o mundo passa a ser uma guerra híbrida constante, entendeu? E, e com um castelo de cartas, entendeu? É, os países passem num, a, a ter um sistema político que esteja imbricado é, nessas formas de guerra, mais ou menos como foi a Guerra Fria, é, vamos dizer assim, né? Todo mundo estava envolvido na Guerra Fria de uma maneira ou de outra, mas a guerra híbrida tem esse problema. Ela é tão camuflada. Você não consegue sequer perceber a situação de guerra, ou seja, é uma coisa que exige um, um, uma certa pirotecnia, vamos dizer assim, é, é, é, para você perceber essa situação. Mas a ideia, né, vamos dizer assim, conceitualmente falando, é a volta de um, de um mundo né? E por que interessaria isso? Né? Qual, o que isso tem a ver? Porque... Enfim, em algumas teorias, se a gente for ver, isso casa muito bem com uma realidade neoliberal, no limite, entendeu? onde o Estado acaba sendo reduzido né, a uma enorme de uma máquina de guerra, entendeu? Que fica fazendo é, é, essas jogativas e todo o, o, o, o sistema seja, enfim, é, mais ou menos, como a gente pode dizer, é, desprovido de qualquer é, controle da política. Agora, é evidente que a gente precisa botar umas barreiras e uns senões nessa ideia de uma guerra total, que pode aparecer como uma espécie de horizonte ideal, né? para perguntar a guerra, para a gente pensar a guerra híbrida e pensar, vamos dizer assim, nos, nas consequências locais né? de como essas coisas são é, é, produzidas. Né? Enfim, eu acho assim, né, é óbvio que a gente está vivendo uma, uma situação é, de, de bipolaridade cada vez mais clara né, entre é, uma, uma aliança eurasiana, vamos dizer assim, sei lá eu, né, pensando sobretudo Rússia e China, e os Estados Unidos loucamente é, ali, correndo atrás. Há quem diga, por exemplo, que os processos que eles estão vivendo ali são típicos de uma guerra híbrida, que tem revoluções coloridas que estão tentando ser, que estão riscando a faísca disso o tempo inteiro. E o Trump, evidentemente, é, é, parte de coisas que são também de carteirinha né? desse tipo de de de, de ação. Então, a gente pensa no banho da vida, né? Bom. Ele só leu esse, essa parafernália toda, entendeu? Viu é, os manuais desse negócio, assim, muitas, mas muitas coisas que se fala de guerra híbrida, né? E, e a teoria se apoia muito, porque, como está se falando sobre de processos psíquicos, cognitivos e tal, apostaram na coisa das redes sociais, né? Elas são certamente parte integrante desse processo, tanto que a teoria russa, sobretudo, né, é, especialmente naquilo que está sintetizado por um cara chamado Andrew Koribico, que, embora seja americano, é, mora lá na Rússia, né, ele fala, o livro dele virou um hit, está né, aí, editado pela expressão popular, até chama Guerras Híbridas, ele falou assim, não, isso é... é, é esses caras, especialmente um sujeito que está já falando, por exemplo, em guerra neocortical, que é outro tenente coronel que pega muito dessas coisas aí, que vem lá do Boyd e tal, né? ele, das estratégias de guerra psicológica, ele traça um panorama de guerra que é isso né? é freitar o neurônio é, do pessoal, para você perder totalmente a noção de tempo, espaço, enfim, ficar desnorteado, que é aquela estratégia do choque, né? que enfim virou a doutrina do choque e pavor é Boyd na cabeça enfim depois a Naomi Klein fala disso ela explica bem por exemplo a ligação entre neoliberalismo e essas teorias né ela tem a coisa da doutrina do choque ela mostra como claramente essas coisas ocorreram em paralelo com as agências de inteligência também operando né, e tal mas o que eu acho né, sendo um pouco antropólogo demais é que assim, os locais fazem a sua interpretação desse negócio entendeu e sistemas estatais assim, não dá para dizer ah, os americanos chegaram e impuseram um negócio aqui eu acho que esse consórcio se abasteceu muito de coisas que tinham que estavam é, sendo produzidas lá no Pentágono é bom a gente lembrar que os Estados Unidos ofereceu a possibilidade do Brasil atuar no Haiti e o que que aconteceu todo o pessoal de alta escala que ia para o Haiti ia passar o fim de semana lá em Nova York Washington ou Miami entendeu e ali você começa a fazer rede entendeu então assim é um pessoal que ficou ultra conectado é, com o Pentágono, isso está acontecendo faz tempo, uhum. né, gente? Então, assim, não vamos ser ingênuos também de achar que esse negócio também tiraram da cartola, que foram dois caras aqui que pensaram, não, vamos fazer uma guerra híbrida. chama lá o, o nosso homem nascia, ele vai instruir o Sérgio Moro, e a gente faz é, é, esse negócio. Assim, é o que eu estou falando, então dez anos que esse negócio foi pensado é, para caramba. Uma das coisas que é vital para entender isso aí, é um processo de controle das fronteiras num programa que é no Brasil equivalente, sei lá, ao submarino que é o CISFRON é, do exército. Ele se estabelece lá no sul também. Né? Tá pensando a tríplice fronteira ali como um lugar problemático e tem esses grupos. Eu não vou falar o nome, o grupo libanês ali. Eu não vou falar o nome é porque senão vão derrubar. É, o sinal é, no YouTube isso é algoritmo é, que é aquele grupo lá que começa com a H é, diz ah não tem esse pessoal ali e assim olha desde 2010 tá cheio de militar trabalhando com a gente do Ministério Público é, naquele naquele naquele programa da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, e Lavagem de Ativos o que o Ministério da Defesa está fazendo? Assim, você começa a ter um negócio que vai sendo produzido ali. Né? E isso tem a ver muito com o quê? Também com tráfico de droga, tráfico de ameiras. Eles pegam o quê? Colômbia, como exemplo. Então, assim, não me espantaria, Luiz, se a gente falasse que o Brasil está vivendo um processo de colombização. Uhum. Certo. Vira uma espécie de, de evangelistão do pó, sei lá como que a gente pode chamar é, é, esse negócio, né? mas quer é um pouco por aí, entendeu? Uhum. Esse tipo de relação. Certo. Obrigado, Piero. Tem, temos aqui uma pergunta da professora Kelly Silva, ao vivo. Então, vamos. foi super instrutiva e super inspiradora é, e eu queria fazer alguns comentários sobre ela assim questões que ouvindo você vieram à minha cabeça né acho que é primeiramente essa questão acho que coloca no nosso horizonte de uma forma muito aguda os riscos éticos aos quais nós antropólogos estamos envolvidos né é, voluntário ou involuntariamente. É, primeiramente, a apropriação do trabalho do Bateson para os fins descritos por você é uma coisa assustadora, né? É, e bom, e nós estamos vendo aqui testemunhando no Brasil as implicações de, enfim, de longo prazo e de longa extensão que isso pode ter, né? É, acho realmente é uma coisa de assustadora, surpreendente, enfim, que Acho que, que vai além de qualquer capacidade de predição que nós possamos ter sobre os impactos possíveis dos nossos trabalhos. É... A segunda. A, a, meu segundo comentário é, é, na verdade, uma pergunta, e também é, toca de alguma maneira nessas, é, em questões éticas, e diz respeito ao seguinte: bom, eu tenho acompanhado parte dos seus posts no Facebook e tal, é, e eu te confesso que às vezes me dá arrepio de ler, assim, porque, sabe, me, me, me apresenta quase que um mundo sem saída, né? É, mas o meu ponto é o seguinte: é, que. É, a, a, a, o seu engajamento nesse tipo de discussão, enfim, que implica a, a construção de relações e também, imagino, a construção de rupturas com alguns atores que eventualmente tenham sido seus interlocutores em campo e tal, tem trazido algum desconforto ético para a sua vida? Né? É, enfim, é, em, em outros termos, né? é, estando você atuando de forma de forma muito explícita nesse debate, você foi objeto de alguma ameaça, é, enfim, em razão desse engajamento, né, nessa discussão, é, falo isso porque, por muito menos, eu fui objeto de, de ameaça e tal, é, enfim, numa discussão que não tinha nem objeto e tal, e assim, a, os objetos da minha discussão tinham uma face definida, assim, né? Mas mesmo assim eu fui, fui muito atacada no começo desse ano e tal. E, e, e cada vez que eu vejo seus posts, eu fico pensando no risco a que você pode estar se submetendo, fazendo as análises e publicando as análises e tá, as análises, né? Eu fico pensando. Então, eu queria te ouvir sobre isso. E por fim, queria dizer que. Bom, o que eu conheço sobre guerra híbrida é o que você falou aqui agora, tá? Infelizmente, não tive a oportunidade de ler nada seu a esse respeito ainda. Mas, é, lembrando da minha formação em ciência política na graduação, né? É, é, quando a gente lia um pouco sobre técnicas de guerrilha, é. Parte do que aparece aí como característico da guerra híbrida é muito parecido com técnica de guerrilha. Né? E me lembra muito também os escritos do Gramsci sobre guerra de posição. Né? Inclusive o fato da guerra, da guerra híbrida é, ser estruturada no manejo psicológico, vamos assim dizer, tem muito a ver com a própria proposta gramsciana da ideia de... Quer dizer, Estou aqui usando a ideia Gramsci, mas não é esse o termo usado, certamente, no, no, no espaço da Guerra Ibra, mas a, a ideia de revolução intelectual e moral, que toma o psicológico, que tem quase que como objetivo o sequestro da dimensão simbólica, psicológica, como condição para é, a realização de uma revolução, né? que, era o, que era o objeto de, de desejo do Gramsci, né? É, bom, então eu estou aqui pensando alto com você sobre as possíveis afinidades eletivas né, entre é, a, a, a, o conceito de guerra de posição, a ideia, as táticas de guerra de guerrilha e, e, bom, e, e, a, e a guerra híbrida. Então, são esses meus três comentários. Obrigada. Legal, Kerny. Okay. Obrigado, né, nos vemos, nos estamos nos vendo de novo hoje, ah, a Kelly foi de manhã, veio de manhã aqui no UFSCar e eu é, à tarde, aí, é, bacana. É, então, Kelly, olha, os riscos éticos, né, é, enfim, isso todos temos, sempre tivemos, né, assim, a gente não controla direito o que, o destino das nossas etnografias, né, é, eu acho o caso do Bateson mais complicado, porque ele teve uma deriva atuante, é, de fato, né, ele enfim, chegou num momento a, a fazer parte de um grupo de forças especiais, lutou nas Filipinas, depois voltou, e depois da guerra, ele, enfim, idealizou, junto com o diretor é, é, da OSS, né? É, que era a organização do Office of Strategic Services, o, o, o Pratoplasma, né, da, da CIA. Né? Eles eram muito, muito amigos do coronel Bill Donovan e tal. É, e há quem diga que esse negócio se estendeu, entendeu? O David Price, que é um antropólogo americano, foi lá, olhou os arquivos e tal, ele disse que o Bateson, enfim, trabalhou assim... Para valer isso aí, que ele, enfim, é, de fato forneceu chaves ali que foram essenciais para projetos malucos, tipo a MK Ultra, é, da CIA e tal. Né? Comigo, pelo menos. Enfim, olha isso nunca aconteceu. Logo depois que eu fiz o mestrado, os militares cortaram relações é, é, comigo. Né? Eu fiz a tese, ela saiu, a dissertação ela saiu publicada, a dissertação foi defendida em 95, o livro saiu em 97 e eles fecharam as portas uh, para mim. E eu fiquei de longe, uh, só vendo esse processo e tendo às vezes contatos intermitentes com alguns militares que saíam da onde, justamente de um lugar muito particular que se chama Centro de Estudos de Pessoal, que é onde os caras falam de operações psicológicas dentro do exército brasileiro que fica lá no Rio de Janeiro. É, é. Mas eram contatos esporádicos, ou às vezes não um box, cansavam de não eles iam lá no box e o oficial lá levava três sargentões ali, entendeu? Os caras tudo paisano iam lá nos GTs, ficavam ali é, olhando tudo. Teve uma época que eu tive contato com um oficial que fez aí mestrado, doutorado em sociologia na UNB, ele estudou Marx aí, é, ele fez isso tudo, e hoje por exemplo ele é um sujeito que está é, designado é, para a comissão da verdade é? na retaliação do que foi a CNV é, é, é, é, durante o período Dilma, né? Mas o que aconteceu? Bom, eu meio que me afastei, fiquei assim, sem maiores coisas, até 2010, 2013, nessas minhas vidas para São Gabriel. Em 2013, o que aconteceu é que logo que eu cheguei lá e procurei o, o comandante da brigada ali, porque eu queria estudar, quando eu fui para lá, eu queria ver o negócio dos soldados indígenas que estavam lá. E ele me disse o seguinte, eu faço uma troca, você pode estudar os soldados indígenas se você der aulas aqui de como eles funcionam, porque a gente precisa comandar melhor esse pessoal. Aí me veio, né? e olha aí, a HTS é brasileira, não vou fazer isso, não. Foi quando eu desisti, falei, não quero mais saber dessa história de militar, chega para mim. Né? É, agora, a gente sabe o que está acontecendo, no nosso campo a gente sabe que tem antropólogo que foi lá de lá não sabe então a gente tá vendo isso acontecer agora o quanto esses esses antropólogos vão ser requisitados vão municiar ou participaram desse processo eu não sei porque eu acho que eles já andaram assim com as próprias pernas e e, e a estratégia enfim, que eles traçaram aqui para o Brasil que tem a ver com um consórcio, que enfim, se liga muito ao judiciário e faz o judiciário ser uma espécie de linha de frente da guerra indireta que eles estão uh, travando, foi uma estratégia de muito sucesso. Então, eu acho que eles foram para outros campos. Né? Então, assim, uh, eticamente eu estou bem confortável uh, na minha posição. E assim, eu confesso para você assim, que assim, às vezes eu sinto coisas estranhas acontecendo, mas assim, é, é, espero que ataques diretos não, não cheguem agora. E eu acho assim. É, eu não vejo que os militares vão agir como fizeram em outros tempos, entendeu? Não é pegar, prender e botar na sala de tortura. Agora tem a justiça para fazer o negócio, tem o Ministério Público para aterrorizar a nossa vida em todos os cantos. Então, é assim, é o que eles chamam de estratégia da abordagem indireta, que é fazer um laranja, atuar com seus próprios meios para chegar até a gente. Eu acho que isso Vale para todo mundo, para político, para acadêmico, enfim. Sei lá. É... Ah, técnicas de guerrilha, né, Kelly? Ah, isso está lá no, no, no que eles estão falando, viu? Eles incorporam isso, eles incorporam coisa de tudo. Né? É, a, a, o apanhado da guerra híbrida pressupõe... Né, é a ideia de guerras linea não lineares, irregulares, enfim, tem um monte de é, é, guerrilhas, é, enfim, é, um monte de termos para falar isso, tanto que tem gente que diz não, não, guerra híbrida não existe, isso aí é só uma variante das chamadas de guerras irregulares ou de quarta geração, tem gente que diz que já é guerra de quinta geração por conta da, da, da, da coisa da informática e das redes sociais, mas, enfim, isso é uma, uma discussão que enfim, tem mil desdobramentos, né? Mas eles pegam assim, né? então, o, que, é, o que eles estão fazendo hoje, né? É um grande projeto gramsciano né? que eles acusam os outros, mas eles próprios estão fazendo isso, né? Aparelhando o Estado e tentando a hegemonia cultural. Eles né? o que, o que fazem exatamente o que eles dizem que o PT fazia. É um negócio absolutamente impressionante. temos eh, três áudios prontos eu peço que por favor enviem suas perguntas e comentários agora eh, para conseguir apresentá-los já que o seminário termina às seis da tarde e demora um pouquinho para processar então vamos eh, pode ser as três perguntas juntas eh, Piero gente... eu, eu... ok então vamos... boa tarde a todos Professor, meu nome é Mário Wilson, sou pesquisador dos militares há muito tempo. É, eu gostaria de saber do senhor, como o senhor já sabe dessa guerra psicológica, e essa guerra psicológica ela é bem ampla no, no, dentro da pesquisa dos militares. Pelo fato de eu já ser militar e, e fazer essa análise antropológica, eu gostaria de saber do senhor como o senhor conhece outras, outros militares de outros países se é muito arriscado fazer uma nova proposta de um novo sistema de guerra, né, que é o um novo sistema de guerra, que é o tema do seu livro, do seu, da sua pesquisa de doutorado. E a minha intenção é fazer uma nova proposta, que eu acredito que foge do campo acadêmico, foge do campo acadêmico pelo fato de ainda ser uma incógnita muito grande dentro do mercado acadêmico, os militares na sua essência, né? É, e eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acharia de uma nova pesquisa nesse sentido De criar que é um sistema de, de guerra, um novo modelo de guerra no, caso, no qual nós já vivemos num modelo moderno né? No caso, a nossa sociedade não é mais de, coloniação, de colonização, né? não, não somos mais colonizadores E sim nós temos um outro mecanismo de guerra O que o senhor acha a respeito? o segundo áudio é enviado por Fábio Martins mestrando do PPGAS UNB Olá, boa tarde eu sou o Fábio aluno aqui do programa de pós-graduação do mestrado do Odan. primeiramente gostaria de agradecer ao professor Piero pela fala e a minha pergunta vem no seguinte sentido em 2018 eu estava trabalhando em algumas campanhas eleitorais e no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, eu vislumbrei uma cena bem curiosa... Que foi num dia de folga, eu estava almoçando num restaurante, as mesas todas muito próximas... E perto de mim tinha um grupo de pessoas bem jovens... É, que provavelmente deviam estar na sua segunda ou terceira eleição... E uma mulher jovem disse naquele momento que ela havia decidido votar no Bolsonaro... Porque ela era feminista e no exército não havia distinção entre homens e mulheres uma vez que todos eles usavam uniforme. E aí, para além dessa lógica fraca da afirmação dela, né uma coisa que eu pude perceber naquele momento é que talvez essa mulher tinha sido vítima de uma campanha de micro-targeting, é, que tentando explicar de maneira muito sucinta, né prevê um discurso específico para um grupo específico de, altamente nichado. né E aí a minha pergunta vem no seguinte sentido, professor. É, qual é o papel do, da, do marketing, da publicidade nas operações psicológicas que você conseguiu, de alguma maneira, acompanhar ao longo dessa sua longa trajetória, é, acompanhar nas escolas superiores e militares? O terceiro áudio é pelo professor Francisco Miguel, da Universidade de Brasília. Boa tarde, gostaria de agradecer a, a excelente palestra do professor e gostaria de pedir, na verdade, que ele comentasse essa narrativa da mídia brasileira, né? principalmente do Grupo Globo e de certa esquerda também, sobre um suposto constrangimento que os militares brasileiros estariam passando ao entregarem um governo caótico, ineficiente, mal visto internacionalmente e com baixa popularidade. O que, que o professor acha dessa narrativa que a mídia tenta ler a realidade de certa forma, passa para o grande público. Meu nome é Francisco Miguel, sou doutor pela UNB. Legal. Vamos ver se eu consigo responder. É, Mário, super complicada é, a sua questão, né? Dizer assim, ah, existe um grande novo modelo de guerra que a gente pode pensar, porque é assim isso que a gente tá chamando de guerra híbrida tem tantas variações né então por exemplo eu tento falar de uma aqui que foi o um modus operandi é, aqui no, no Brasil mas sei lá, se você pensar sei lá eu é Ucrânia se você pensar a Síria se você pensar a Tunísia se você pensar o que poderá ocorrer nos Estados Unidos cada uma vai ter meio o seu modus é, operandi. Mas tem uma coisa que eu acho que é meio comum é, entre todas elas, que é a ideia de que existe é, um conjunto de atores que acionam dispositivos para realizar uma guerra é, por procuração. Ou seja, é, o horizonte que, esses, que esse pessoal quer com o um negócio da guerra híbrida é sempre ficar à distância. É, é, é quase assim, se, se, se você vê a alegoria de uma guerra híbrida, é o drone, né? é, é, que o sujeito está controlando, sei lá eu, de um escritório lá em Utah, e o negócio está ali, sei lá eu, né, no... no no IEM, né? Uh, uh, o, o satélite um negócio que você vê de longe. Só que ela faz isso idealmente com um, um enorme sistema de informações e inteligência. Basicamente, ela é uma guerra de dissimulação, entendeu? De, de, de você pegar é, e, e pensar é quase como um truque de, de mágica mesmo, onde tudo está camuflado encriptado e você não consegue perceber porque tá com tantas camadas é, no meio né o agente inicial de um determinado processo a outra coisa ela se faz por, por rede ela é descentralizada então não é uma guerra que é pensada por uma cadeia de comando é, é, tradicional militar entendeu que enfim vai sair do comandante do exército do negócio e vai descendo e todo mundo... Quer dizer, ela, ela funciona muito melhor com forças especiais. Não é à toa que a gente vê esses, esses, essas unidades de operação psicológica, todas elas são pensadas como ramificação de forças especiais. Esse comando delta aí que você solta e agem mais ou menos é, sozinho Então, assim, é, o ponto... É, é pensar justamente isso, né? uma certa autonomia é, dos agentes da guerra híbrida, a ideia de procuração ou abordagem indireta, a criptografia de todas as mensagens, a camuflagem né? é, do emissor é, desse negócio. Em termos cognitivos, é tudo um plano semiótico onde você não consegue perceber a intencionalidade é, inicial, né? É, nesse sentido, eu passo para a segunda pergunta do Fábio, quer dizer, é, campanha eleitoral vira assim um mega é, laboratório para esse tipo de coisa acontecer, né? E veja bem, por, por que que o negócio de WhatsApp é, foi tão absolutamente é, é eficiente uh, na na na na, na, na porque? porque ele é uma rede descentralizada ele se faz como uma espécie de, assim, de, de célula né ou os caras funcionam como estação de repetição então vai lá um grupinho de quatro manda para 200 então vamos dizer se faz uma ilegalidade qualquer é, no Zazap, uma fake news, não sei o quê. Qual é o ponto? Você nunca vai conseguir chegar ao agente inicial que provocou aquela informação. Por isso que você jamais vai conseguir ter um processo mais sério é, e não vai ter luz no fim do túnel se quiser ficar investigando o Zazap, minha gente. Entendeu? E fake news. Porque você não chega ao agente emissor. Por quê? porque é uma rede multicanal descentralizada, então você vai chegar ao grupinho aqui ali cai a célula mas você não chega né ó, vamos dizer ao sujeito que tá é, acionando esse pessoal e aí esse negócio de micro target o um, um marketing isso aí é central tá lá nos manuazinhos eles falam, a propaganda é o principal negócio você não dissocia direito propaganda de operação é, psicológica Eles sempre falam isso que é a é, é estratégia de publicidade é, mesmo então eles usaram isso pra caramba por exemplo é, na intervenção federal do rio entendeu muito mais efetivo do que tudo foram dois sistemas que eles montaram lá a máquina de operações psicológicas para você criar um climão de que os militares poderiam resolver a situação do país, de um lado, e de outro um sistema de informações absurdo que foi montado ali, né, que centralizou tudo e que foi mais ou menos o um protoplasma, né, ou um laboratório do que essa engrenagem do GSI é, um ano depois. Quer dizer, eles montaram ali exatamente uma rede de grampos e informações, de sistema de informações, que foi um laboratório para esse negócio. Não é à toa que o Rego Barros está onde está agora. O Rego Barros, não, o, o Braca Neto. Né? E o Rego Barros, aí tem uma coisa absolutamente incrível. Porque em 2018, Rego Barros foi o porta-voz do... Do, do Bolsonaro em 2018, quando ele se despede do comando do Centro de Comunicação Social do Exército, que faz o quê? Faz o marketing do Exército, tá? Faz a propaganda e a contra-propaganda baseado no sistema de inteligência. Que são as unidades S2 e 2 que ficam mandando, centralizando essas informações para Centro de Informação uh, do Exército. O Braga Neto, no discurso de despedida dele do Secomex que ele está fazendo quando assume o general Richard Nunes, que foi o secretário de segurança do Braga Neto na intervenção do Rio de Janeiro. Então, veja como essas coisas estão interligadas. O, o, o, o Rego Barros diz o seguinte: é, o Exército, no ano de 2018, enfrentou uma série de desafios é, de comunicação. Nós entramos nos submundos das redes sociais. Facebook, WhatsApp, não sei o quê. É, mas, aí eu olhei esse negócio e falei: caramba, o que eu estava fazendo no submundo das redes sociais, da Deep Web, em 2018? Será que ninguém vai chamar o rego Bastos para explicar isso aí, numa comissão é, é, do Senado ou da Câmara? Não é interessante se dado, não? Enfim, é. Será que eles, de fato, atuaram é, é, nesse marketing? Ou isso rolou com células? Porque é o seguinte, eles importaram também a coisa do banner, etc. Esse troço começou a funcionar de maneira mais ou menos autônoma. Esse é o lance todo da guerra híbrida. Você já não precisa mais ficar você mesmo fazendo um negócio. Um monte de gente começa a atuar mesmo sem saber. Esse é o princípio da coisa. Bom... Finalmente, é, Francisco, constrangimento e, e essa relação que eles têm com, com a imprensa. Sinceramente, a imprensa está é, é, fazendo o jogo deles, do meu ponto de vista, e eles sabem manobrar muito bem é, é, a imprensa. Por quê? Porque eles sempre lançam essa estratégia ambígua de mandar duas informações para a imprensa. Eles falam uma coisa aqui, aí outro general fala uma coisa lá, outro membro do governo fala uma coisa ali, e a imprensa fica fazendo o quê? Publicando informação contraditória o tempo inteiro. Então, vem, eles estão insistindo há um tempão nessa história de que é, forças armadas são uma coisa, governo é outra. Percebe que esse é um discurso que está sendo falado o tempo inteiro, eles estão martelando é, nessa tecla e, de alguma maneira, a imprensa contra isso. Agora, é preciso ver quais são os interesses da imprensa, porque ela fez parte desse consórcio. Ela está com o rabo preso também. Então, assim, é um processo complicado esse da imprensa. Eu acho que não está dando, não, para gente se fiar muito no que está sendo dito ali, não. Eu sou muito cético. Luiz, você está sem áudio. Bom, é, é, temos uma pergunta em vídeo, não sei se teremos mais perguntas em áudio, posso dar um minutinho, dois minutinhos mais para fechar as inscrições, se não, seria esta a última pergunta. É uma é, pergunta por vídeo do professor Luiz Eduardo Abreu. Oi, Pedro. bom te ouvir, é, faz tempo que a gente não conversa e, enfim, gostei muito da sua apresentação e tenho algumas questões para você. A primeira delas é, você tinha dito que é, a, os, os militares eles estavam vendo essa política atual, onde a questão da identidade está em primeiro plano, como uma volta ao comunismo, você poderia desenvolver um pouco mais essa ideia, como é que fica? Segundo... No seu trabalho, de, no seu Estado que você citou, você uh, faz muita menção à questão, à relação entre disciplina e hierarquia. Como é que fica isso quando os militares começam a atuar na política? Onde, ao contrário dos militares, a hierarquia ela tem um caráter conjuntural muito forte. E terceira coisa que eu queria te perguntar é... Parece que você está falando para a gente da perspectiva dos militares, mas como, você, é, como fica isso pensando em relação à sociedade mais ampla? Ou seja, no fundo, o Bolsonaro ganhou, mas ele precisou ser eleito. Ele precisou ser eleito por uma maioria. Enfim, super abraço para você. Não tenho ainda a confirmação de mais perguntas, Firo, então pode, pode responder. Está ótimo. É, grande Luiz, é, me acompanhou em todas as aflições de pesquisa, inclusive é, lá atrás, né, na década de 90, me hospedei na casa dele, é, algumas vezes ele vinha como voltava transtornado é, depois de um dia é, convivendo com o um pessoal lá, na, nas vezes que eu tive é, aí em Brasília. Então, ele sabe bem como foi esse processo de paranoia e dissonância é, na pesquisa é, de campo. Eu não entendi o que você falou, Luiz, na primeira pergunta, era volta ao... Eu, eu a, posso... relação, a relação de identidade com o comunismo, que você fez essa conexão que os militares teriam associado a identidade ao comunismo. Ele queria uma explicação sobre isso. Ah, então, que eles estão fazendo essa associação, por exemplo, dos movimentos identitaristas com, com a coisa comunista. Eles vêm sob uma perspectiva que é uma lógica, assim, ao mesmo tempo, é estranho porque é holista, como quase toda, é, é, como quase toda cosmologia deles é, coloca, ou seja, faz o que vai pegando esses fragmentos e tentando juntar numa espécie de teoria é, coerente em relação a isso. Mas o que eles perceberam é que o, o guarda-chuva do governo petista que juntou é, todas essas questões, né, para eles ofereceu, vamos dizer, uma espécie de galvanização é, é, é, hipostaziada da prova que eles precisavam de que todos esses movimentos é, identitários na verdade são camuflagens de uma conspiração comunista internacional e sabe com o que por exemplo que eles juntam isso com os Soros é, e com outras coisas com, com, com globalistas com, com banqueiros e veja bem isso trabalhando com banqueiros trabalhando com agências que são neoliberais, trabalhando com Paulo Guedes, meu Deus do céu, né? falando assim, e você fica pensando em outras coisas que aparentemente são dísperes, quer dizer, como que um militar pode ser a favor do Estado mínimo? Né? Mas, pois é, isso acontece, entendeu? Porque eles processam esse negócio e vão fazendo né, é, alguma coisa que eu acho que a gente, na antropologia, está bastante... É, é, acostumado, quando vê é, é, mitologia, pensamento selvagem, né que é uma bricolagem é, dessas coisas, que onde importa o quê? Importa que eles é, produzam uma constante repetição é, desse discurso, que vai sendo é, é, feita de forma quase mnemônica, né? eles vão é, é, é, usando é, é, elementos e fragmentos discursivos de vários cantos e juntando isso numa, numa cacofonia. Né? Por exemplo, é, parece, né, quando a gente vê, que o, o Olavo de Carvalho bate boca, é, com os militares xinga eles, então é, faz o quê? A aparência de que existe uma ala ideológica de um lado e militares do outro. Só que eles conhecem absolutamente igual Quase todas as ideias dos militares são as ideias do Olavo de Carvalho, e quase todas as ideias do Olavo de Carvalho são ideias dos militares que eles produziram na década de 70, 80. Esse negócio do anticomunismo está lá, da conspiração granchiana, começou nos anos 70. Em 81, teve um general que publicou um livro sobre Marcuse, começou a falar de indústria cultural, sabe? Em 90 e pouco, aí aparece esse general, Avelar Coutinho, que é o, o sujeito que diz que tem uma conspiração Gramsciana no Brasil, é um livro sobre a conspiração é, Gramsciana, é, é, ele, ele fez o quê? Ele era o comandante, no é, fim dos anos 80, né, 89, é, 90, é, ele era o comandante do Centro de Informações do Exército, e estava fazendo o quê? Infiltrando gente na igreja, no movimento social e tal. Então, o que, que eles fizeram? Uma tremenda, de uma uh, bricolagem, onde eles dizem que os outros estão produzindo uma conspiração que na verdade é um espelho exato daquilo que eles estão fazendo agora e de coisas que eles fizeram no passado. Então, o que, que eu acho? né Que no fundo é, é uma projeção, né? quase que em termos freudianos, assim, né? É uma projeção que eles estão fazendo é, deles próprios, né? E aí entra esse problema da disciplina e da hierarquia. Eu acho, sinceramente, né, à primeira vista, quando a gente pensa é, é, nesse processo, eu tenho discutido com alguns pouquíssimos militares que são né, dissidentes do atual processo, eu tenho contato cotidiano é, com eles já há alguns anos. Né? É, enfim, muitas das coisas que, que que eu falo também vem deles, de teorias é, nativas, de gente que está disposta é, a conversar. Eles acham que a disciplina tá por um fio é aquela coisa de que quando a política entra pela porta, a disciplina é, sai pela outra. Mas o que eu acho é o seguinte: está havendo um sistema. É, é, é, de controle interno das informações tão gigantesco e de operações que eles realizam para dentro tão gigantesco que eles estão o tempo inteiro auto monitorando as instituições militares para medir vamos dizer assim ao mesmo tempo uma adesão ao bolsonaro né mas que não passe de um limite e que eles possam ao mesmo tempo produzir pequenos desgastes com o bolsonaro para essa adesão mais ou menos é, é esfriar então eles fazem isso deixam o negócio é, mais ou menos na corda bamba e isso tem super a ver entre outras coisas com aumentos salariais distribuição de cargos a dar com um pau é, é, e muita muita muita ideologia projetada é, para dentro das instituições é, militares, inclusive acionando essa ideia de um inimigo interno que eles estão é, reavivando aí. E, finalmente, Bolsonaro precisou eleito, ser eleito, mas, bom, aí é a minha visão, essa eleição é uma fraude, foi uma fraude completa, é uma eleição manipulada. Manipulada por quem? Pelo judiciário que, para começar, prendeu o principal opositor do Bolsonaro. E depois eles começaram a construir a candidatura do Bolsonaro com N elementos. Entre eles, a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018, que travou todas as PECs do Congresso. Ou seja, o que aconteceu? Eles imobilizaram a aliança Temer-PSDB e botaram eles como agentes políticos simplesmente na lona. Só sobrou o Bolsonaro. E aí, aí foi essa super operação psicológica, entendeu? jogada ali nas redes sociais de maneira muito, mais muito eficiente. Mas o projeto que teve no Rio de Janeiro foi essencial para esse passo ter sido dado. Então, eu acho que a seleção foi uma fraude e uma fraude inclusive porque que, porque ocorreu com a colaboração do PT na hora que o Haddad assume a ideia né quando o Bolsonaro disse o Bolsonaro diz, essa eleição tá fraudada e o Haddad chega e avaliza a justiça que perseguiu o Lula um pouco tempo é, atrás então enfim a gente tá vivendo um processo de democracia e de eleição controlada. quem quiser que acredite nessa ideia de que as instituições estão funcionando de que tem freios e contrapesos de que o STF age como moderador e tal. Mas, para mim, isso tudo não passa de um enorme de um telecatch. Sabe o que é um telecatch, né Luiz? É aquela coisa da, da luta livre mexicana, entendeu? Enfim, que os dois lutadores têm, no fundo, o mesmo empresário. É uma luta combinada. Ah, agora você vence, agora você vence. É isso que eu acho que está acontecendo. E eu acho que, basicamente, a gente tem um processo onde está todo mundo pendurado nos docesinhos do GSI todo mundo. Então, a política daqui para frente é isso, uma política feita sob controle do nosso Pentágono Tabajara, basicamente, é a minha opinião. Me dizem que talvez temos um último áudio. Estamos chegando perto do horário do... Do fim não sei se vale. Você se incomoda em esperar um pouquinho, Piero? Ou... Não, não, tudo bem. Bom, e, bom, eu vou agradecendo por enquanto a participação. E tivemos mais de 90 pessoas no momento mais concorrido, e agora nas perguntas no finalzinho tínhamos 80, então... Prendeu o pessoal, <risos> a, a, a, o seminário, vou... É... Bom, ainda estamos com o Tem também, forma então... É, está, estamos aqui, é, vou revisar um pouco aqui as pessoas que estavam presentes na sala, é, professor Francisco Miguel, Ana Cristina Barbosa, Aqueles que não consegui apresentar no começo. É Ana Paula, doutoranda do PPGAS da UNB, professor Carlos Souchuk, Sa do DAN UNB, Laboratório Utopia, nos manda um abraço desde Machinhos, litoral do Paraná, Franklin de Paula Júnior, João Humberto Sago, Luiz Eduardo Abreu, Alexandre Correa, da UFRJ Macaé. Daniel Silveira, graduando de Antropologia da UNB. Mônica Meira. A professora Lilian Leite Chaves, desde Roraima. Lilian, quanto tempo sem saber de você? Muito bom que nos acompanhe. É... Álvaro Caro preço Bom, tem nomes que não vêm das pessoas, estão seus nomes de contas. Arthur Santos. São nomes conhecidos mesmo. Ah, bom. João Dago, Álvaro, um abraço aí para vocês. Pepiro Cotto, eh, Tiago Villarreal. Bom, temos o último áudio pronto de Marília do PPGAS UNB. Oi, professor, eu sou Marília do PPGAS da UNB, a turma de mestrado. É, eu queria perguntar sobre o lugar da militarização da, da educação é, nas guerras híbridas, se de alguma maneira fez parte dessa análise que, que o senhor apresentou aqui para a gente. Obrigada. É, acho que nas guerras híbridas, exatamente, eu não sei. Eu, assim, o, o que acontece aqui, né? É um processo bastante interessante, né? entre bem entre aspas aí, né? porque de um lado é essa ideia de fazer essa máquina de propaganda de como as escolas militares é, funcionam melhor é, do que as civis. Né? Se a gente vê discursos assim é, dos militares, isso é é ponto pacífico a comparação que eles fazem entre a universidade e a academia militar. Então você vê, vai o general Heleno na Globo News e ele faz assim: é, você vê, é só comparar. Você chega na universidade, tá tudo pichado, é um horror, aquela coisa horrorosa, ninguém faz nada, tudo não sei o quê. Agora você vai na Amã, você não acha uma ponta de, de cigarro no chão? Você não acha é, é, uma pintura descascada? Eles têm, isso é um discurso que funciona muito internamente para eles. É, tem um livro do Celso Castro, o Espírito Militar, ele analisa muito bem isso, de como eles precisam fazer para eles próprios um discurso de que eles são superiores em relação aos civis. Isso é bombardeado, diaturnamente, a partir do primeiro dia que o sujeito pisa dentro do quartel, ou da academia, ou é, é, da onde ele estiver é, servindo. E eles dizem que o, o, o principal ponto de comparação é justamente é, é, é a vida escolar barra acadêmica. Agora, eles estão, de fato, fazendo isso como uma espécie de propaganda, que serve também de propaganda é, para fora aumentando muito esse negócio de escola militar pra, é, é, por aí mas entre outras coisas essas escolas militares servem como um tremendo cabide de emprego para os militares que operam nesse regime de PTTC eu acho que é essa sigla prestação por tempo de prestação de trabalho por tempo certo que é o que você arruma lá uma boquinha um acréscimo para o seu salário você arruma cargo para mais um monte de gente, entendeu? Ou seja, que que é isso? Isso é um processo também de cooptação e agenciamento de apoio interno entre os militares, né? De aparelhamento, propriamente dito. E as escolas servem muito bem para isso, entendeu? Porque elas têm esse verniz de serem uma educação que tá muito acima é, é, das outras, ou pelo menos a propaganda deles é, é, diz isso, então isso seria, a princípio, justificável. Agora, note uma coisa, é, por exemplo, quando eles fazem uma, essa, essa mega GLO que está ocorrendo na Amazônia, agora a Operação Amazônia Verde, Brasil Verde, Amazônia Verde, o que está acontecendo? Eles estão drenando verba de outros ministérios para eles. E é exatamente isso que eles estão fazendo com o MEC, quando eles botam essas escolas. Então, o que está acontecendo? É, de certa maneira, os militares não estão só no controle do orçamento, tá. eles estão aos poucos drenando todo o orçamento para eles. Ou seja, não é só a máquina de informações, é a máquina de aparelhamento também que está tomando conta do Estado. Então isso faz parte do processo. Quer dizer, o plano era meio esse. Isso que eu chamo, é, que eu chamo junto o Rombos, que é esse parceiro que eu falei do, do processo de reboot. Né? Pensa no estado num sistema, num sistema operacional, um Windows, que ele fazem, ah, não tá dando problema. Você faz o que aquele Control out Del, só que você reinicia em modo de segurança, como administrador do sistema, e você diz o que? Olha. Eu é que dou a permissão para quem vai rodar ou não aqui na minha área de trabalho. E isso é o controle do Estado, o controle das relações, inclusive, do Estado com o capital. Então, é um processo muito mais complexo do que a gente está pensando. né? Onde você vai ver, por exemplo, o um militar na base industrial de defesa, é, fazendo o papel das empreiteiras, nas escolas, é, no Ministério da Saúde. No meio ambiente. Quer dizer, vai sobrar o quê? Né? É uma questão para a gente pensar. Né? E sempre com a ideia de que eles são técnicos, imparciais, porque eles não são de um partido, porque eles não são políticos. Veja bem, isso não casa como. como não, é uma, não cabe como uma luva na ideia da guerra híbrida, de que a política acabou? É verdade, eles não são políticos, isso aí é guerra, não é política. Muitíssimo obrigado, Piero. mais uma vez, agradeço profundamente você ter aceito nosso convite e ter nos agraciado com este seminário super esclarecedor. Muito obrigado, Piero. Muito obrigado, Luiz. Um grande abraço. Quero agradecer também a presença dos, das pessoas que as acompanharam. Peço também que divulguem e mandem os links pelo Facebook e pelo YouTube, ao mesmo tempo que é, podem se inscrever ou curtir nossos canais no Facebook, no Instagram e no YouTube. É, agradeço também a intervenção, as perguntas e comentários de todos aqueles que participaram. É, nossa ideia é que seja sempre interativa essa, essa parte dos comentários das perguntas. É, então, acho que, que é um modo que nos aproxima um pouco mais de como é um no seminário normalmente. Bom, é, tivemos, já falei, 90 pessoas, né, mais de 90 pessoas no áudio da transmissão e no final ainda mantínhamos 80. Então, é, acho que foi muito bem sucedido em termos de público, será ainda mais, já que ficará disponível nos canais. O seminário, bem depois de terminar, já estará disponível no YouTube e no Facebook. É, bom, é, isso não seria possível sem o trabalho técnico do, do Iris, do, com a contribuição fundamental dos professores Daniel Simeão e Carlos Auchuk, e, mais fundamentalmente, pelo trabalho técnico de Luciana Menescal e André Leão, que são sim, sim. os que manejam todos os aparelhos e fazem o seminário possível. No final de outubro, teremos o nosso próximo seminário, que será divulgado com a devida antecipação nos nossos canais. Agradeço muito e espero que todo mundo tenha um bom descanso, uma boa noite. Até a próxima.